Então, o assunto da aula de hoje é gráficos. Uh, vamos dar continuação, seria a nossa segunda aula de estatística. A gente veio conceitos iniciais na aula passada. E hoje a gente vai entender, bom, vimos como uh, organizar esses dados através de distribuição de frequência e termos os dados mais enxutos, mais claros, né, para a gente poder interpretar. Agora, a partir desses dados, como que a gente vai... Uh, estruturar através de gráficos tá? Vamos ver tipos de gráficos E as melhores utilizações de cada um deles Porque não pode ser qualquer gráfico Para qualquer situação Alguns são mais adequados para um determinado tipo tá bom? Isso nós vamos ver agora na sequência Então Vamos começar com o primeiro tipo aos... A gente vai ver gráficos mais comuns né? mais utilizados. Então, o primeiro tipo seria o gráfico de barras. Uh, nós temos barras verticais e horizontais. A gente costuma chamar uh, gráficos de, quando é vertical, gráficos de colunas, né? Então, vamos lá, assim, aqui é só uma definição do que, que seria esse tipo de gráfico. Então, os gráficos de barras verticais apresentam os dados por meio de colunas, em retângulos e dispostos em posição vertical a altura de cada coluna corresponde à frequência absoluta ou relativa depende do dado que vocês vão querer utilizar as informações coletadas também podem ser apresentadas em um gráfico de barras horizontais são os dois tipos de barras aí mais uma questão de estética para o que vocês vão preferir aqui um exemplo né? então, lembrando sempre que no gráfico que, que se expressa duas informações, veja, eu tenho a porcentagem, nesse caso escolheu-se a, a frequência relativa, e aqui no, nessa linha horizontal, a região a que se refere, por exemplo, essa taxa de analfabetismo entre brasileiros, de 15 anos de idade ou mais, dado de 2010, bem defasado, mas é um exemplo de gráfico só, né, tá? Então veja que aqui na horizontal, cada barra representa uma região e a altura da barra representa a frequência. Então olha os dados ficam bem claros, eu consigo bater o olho no gráfico e não preciso olhar para o número para enxergar qual é o maior e quais são os menores, veja que aqui eles se aproximam. Né? Olha só, pelo gráfico a gente consegue fazer uma interpretação sem necessariamente olhar para os números. Se não tivesse, não é obrigatória essa informação aqui em cima. Isso tudo é opcional. Mas precisa estar em algum lugar. Então, veja que está, está repetida, né? Está aqui, só que aqui vai dar a informação exata, né? Aqui está a informação aproximada, que já é o suficiente para mim ter uma ideia. E aí, aqui foi colocada a informação exata. Ok? Então, esse é um gráfico de barras verticais. Aqui um gráfico de barras horizontais. E... E aí são outras informações, né? erros mais comuns cometidos pelos alunos ao enviar e-mails. Tá? Quando se enviava mais e-mails, né? Então, esquecer de anexar documentos, responder. Veja que aqui estão as, os, as informações a que se refere cada dado. E, na, e aqui na sequência, no eixo, seria no eixo X, né, no eixo das, horizontal aqui, as porcentagens a que se refere cada um. Então, eu poderia fazer esse gráfico tranquilamente, no vertical, ou o anterior eu poderia fazer também tranquilamente nessa, nessa disposição a, a escolha nesse sentido é uma questão bem estética tá? é, uma, é uma questão bem estética não é, não necessariamente eu preciso escolher entre um ou outro, não vai mudar não vai mudar nada tá? Estou seguindo aqui Aí agora, o próximo gráfico de segmentos. O gráfico de segmentos ou de linha, opa, ou de linha são muito empregados para representar duas grandezas que se relacionam. Veja que aqui já tem uma característica específica. Quando eu vou usar duas grandezas que se relacionam entre si, para construir o um gráfico desse tipo, adotamos um referencial semelhante ao plano cartesiano. Ele se assemelha até, a gente usa essa estrutura para o gráfico de barras ou colunas, mas aqui fica mais evidente porque eu vou ter dados tanto na horizontal quanto na vertical, no qual os pontos correspondem os, aos dados elevan, uh, levantados, são marcados e, em seguida, unidos por segmentos de reta. É bem interessante esse gráfico, agora eu vou mostrar aqui na prática. Ele reflete uma tendência. Oh, veja aqui, ó. eu tenho... Uh, faturamento do Brasil com turismo estrangeiro, então eu tenho na, no, na coluna vertical o faturamento em, em reais né? e na horizontal um ano, vejo que ele está em ordem cronológica, esse gráfico já não, não faria sentido eu colocar o 2010 aqui no início no meio aqui, o 2013 lá no final, enfim, ele segue essa ordem, assim uh, eu posso Poderia fazer esse gráfico num gráfico de colunas? Poderia, mas eu estaria desperdiçando uma uma, uma outra informação importante, que é essa avaliação do crescimento ou decrescimento. Ó, que aqui claramente com o gráfico de linhas eu consigo enxergar se aquele se, se esse dado aqui está aumentando ou a a acentuação do crescimento, inclusive, ó, aqui eu consigo verificar nesse intervalo, ó, apenas graficamente, que ele reduziu um pouco o crescimento, apesar de crescer. Aqui ele voltou a retomar o crescimento, e aqui ele teve uma redução, depois voltou a retomar esse crescimento. Então, eu consigo enxergar essa informação a mais ainda. Então, são dados aqui, e dados aqui também. Então, veja que conforme a informação, esse já é mais conveniente, então, se eu tiver só informações, aquela referente à a, a, a região, por exemplo, o primeiro gráfico de colunas que nós vimos, não tinha sentido eu usar, não tem sentido eu usar um gráfico de linhas, porque ele não representa um crescimento e decrescimento. São situações diferentes no sul, no norte, enfim, em cada região do país. O próximo é o gráfico de setores. Alguns, bem uh, popularmente, chamados de gráfico de pizza. Certo? mas tecnicamente é o gráfico de setores, mas ele está muito popular como o gráfico de pizza. Uh, o gráfico de setores apresentam, uh, os gráficos de setores apresentam os dados em um círculo, no qual, uh, isso aqui, já, essa, essa questão aqui pode ser é relativa, tá? Depois no final do vídeo eu vou falar sobre alguns aspectos uh, de infográficos, informações mais modernas que estão se utilizando, e que podem ser adaptados para cada situação aqui do que eu estou apresentando para vocês, podem ser, ser adaptados para essa situação de infográficos. Fica bem mais interessante, tá? Mas essa aqui é todo, esse é o fundamento. Então apresentam os dados em um círculo, ou não necessariamente, no qual cada setor indica a frequência absoluta ou relativa. Mas. Comumente é muito mais utilizado o gráfico de setores para esboçar, expressar a, a frequência relativa, tá? Nesse tipo de representação, a área e a medida do ângulo de cada setor são diretamente proporcionais à porcentagem que representam em relação ao todo. Então, esse gráfico, ele é bem interessante para a frequência relativa, porque o, a, a pizza completa, digamos assim, vai representar o 100%, e aí depois... Aqui, como vocês podem ver nesse exemplo, uh, veja como os dados da tabela podem ser representados em um gráfico de setores. Tá? Exportações brasileiras em 2010, e aqui a porcentagem. Aí temos alta tecnologia, média e baixa tecnologia. Veja que o total desses três elementos aqui representam 100% da exportação do país. Se não representassem 100%, não caberia fazer um setor fechado, ia ter que ficar aberto, porque até um, um outros. Mas, enfim, ele representa o todo. E aqui, uh, essa distribuição, é importante salientar para eu fazer um gráfico de setores. Essa divisão precisa ser proporcional. Tá? Ou seja... Se, a, a, por exemplo, aqui, média, tecno, média tecnologia representa 51,2%, ele tem que ocupar essa região pintada exatamente 51,2%. Tá? 50% deveria ser isso aqui, mais ou menos, né? metade, e aí 51,2% ali. Tá? Então, cada porcentagem deve obedecer essa proporcionalidade. Tá? E aí entra, a gente teria que... Que ver, a gente, porque a gente tem que cuidar o seguinte Dá para usar uma regra de... Se a gente vai fazer manualmente isso Nós vamos precisar de um transferidor Para conseguir marcar os graus E aí a gente pode fazer uma regra de 3 tá? Por exemplo A gente poderia, pode fazer da seguinte forma Para cada caso aqui Eu sei que 360 graus Representa 100% Tá e aí, uh, 7,3%, por exemplo, vai representar X graus, certo? Então, ou seja, eu vou converter esse 7,3% em graus. E aí, com o transferidor, eu consigo marcar exatamente essa abertura aqui para conseguir preencher, tá? E aqui é a regra de 3 normal. Entendido? Claro que hoje nós temos recursos fácil, né? No Google Planilhas, a gente vai... A gente faz pesquisa usando o Google Formulários e no final ele já dá, inclusive, esses gráficos prontos. Eu só escolho o tipo de gráfico e aí se eu fizer esse tipo de gráfico ele já dá prontinho. Então a gente não tem tanto trabalho, mas para vocês ficarem sabendo, caso tenha que fazer manualmente, basta usar essa regra de três aqui e a gente encontra a proporção exata para cada setor. E aí com o auxílio do transferidor vocês conseguem calcular a abertura. Em algumas situações, é necessário representar simultaneamente duas ou mais características na amostra, para facilitar a comparação entre características distintas. Aí a gente vai chamar isso de gráficos múltiplos, para conseguir esse tipo de situação. Veja aqui um exemplo. Ah, então, aqui seriam serviços e bens em domicílios brasileiros. Então, veja que eu tenho o abastecimento de água, que é uma, uma informação... O tipo de serviço, né? Abastecimento de água, iluminação e computador Isso aqui é uma informação Aqui eu tenho uma segunda, que é a porcentagem E veja que eu tenho uma terceira informação ainda Que é o ano A que se refere esse, esse dado Então veja que eu usei um de coluna E aí eu fiz, no abastecimento de água, fiz uma coluna grande E aí distribuí dentro dele os anos tá? e aí, Só que aí eu preciso usar um recurso chamado de legenda aqui externa, eu tenho que usar uma legenda ainda para conseguir colocar esse terceiro dado aqui, ok? Aqui outro exemplo de gráfico múltiplo, população urbana e rural no Brasil, então eu tenho, se fosse só a população no Brasil, seria um único gráfico de colunas aqui, a soma dessas duas, né, e eu conseguiria ver a evolução, poderia fazer um gráfico de linhas, tá? agora aqui, posso fazer assim em linhas também? Poderia, porque ia ser uma linha. Seria assim mais ou menos. Ó. Gráfico de linhas. Tá improvisadinho aqui, tá, pessoal? Ó. Um gráfico múltiplo de linhas. Olha como ficaria interessante também. Eu acho que ficaria até melhor do que esse que, a gente, que eu estou fazendo aqui. E aí agora. Vamos ao verde que foi usado ali. Eu estou ligando o centro de cada... Ah, não, foi errado. É o verde. Para vocês poderiam esquecer esse, essas colunas e olhar só para as linhas. Olha que interessante também. Porque assim eu consigo... Como ele tem uma, uma linha cronológica aqui embaixo, eu consigo ver a, a evolução... Da população urbana em azul. Opa, vou voltar para meu lápis. Ó, a população urbana aqui em azul. E a população rural em verde. Eu posso verificar que foi decrescendo com o passar do tempo a população rural e a população urbana foi aumentando. Aqui teve uma estabilizada, depois novamente um aumento, enfim. Fica melhor esse gráfico de linhas, bem interessante, né? Então, olha só, a escolha pode mudar e ficar mais. E não que não seja válido esse gráfico de colunas, tá bem legal também. Aqui, ó, outro gráfico de linhas múltiplo. Ah, nesse gráfico de linhas múltiplas é possível comparar o avanço percentual das participações dos cinco países com o maior número de medalhas de... nos Jogos Pan-Americanos. Então, mesma coisa, eu vejo que são três informações, o número de medalhas, o cronológico aqui, o ano, e aí, em cada cor, um, um país diferente, por exemplo. Esse tipo de gráfico é muito comum, muito comum em, em pesquisa de opinião para eleição. tá Eleições, pesquisas de, de intenções de voto. Por quê? a gente consegue ver a evolução do candidato, se ele aumentou, se reduziu. Isso aqui é muito utilizado. Tenho certeza que vocês veem bastante na TV. Né? O histograma. Tá? O que é o histograma? Quando temos de representar uma distribuição de frequência, cuja variável tem os valores agrupados em intervalos, é aquilo que a gente fez na aula passada, lembram? Quando nós agrupamos em intervalos, costumamos utilizar o histograma, então quando a gente fazer, coletar dados e utilizar esse tipo de distribuição de frequência, já visualizem que a melhor informação, ou melhor, a melhor maneira de ilustrar ele é através do histograma. O que, que é o histograma? É um gráfico formado por retângulos, justapostos, vocês já vão ver isso na figura ao lado, na figura na sequência, cujas bases são constituídas por Sobre o eixo das abscissas A largura corresponde à amplitude De cada intervalo E as alturas indicam a frequência Absoluta ou relativa Olha só como faz sentido Aqui é uma distribuição de frequência tá? Vamos construir o um histograma Para a distribuição de frequência Que representa o número de litros de gasolina Vendidos por veículo No Brasil Então vejo que é, não é 5 litros nem 10 É de 5 a 10 vejo que eu tenho um intervalo de classe aqui então, 23 para essa situação, 78 para essa, e assim por diante. Então, é o total de 210. Aqui é uma frequência absoluta, né? E aí, fazendo a distribuição no histograma, ele parece... Ele não deixa de ser um gráfico de barras. Porém, a, o que diferencia é, essa, é o eixo horizontal aqui. Veja que de 5 a 10, 23. Depois de 10 a 15, 78. Então, ou seja, esses... E aí, claro, se eu usar um intervalo de classe maior, seria interessante até eu aumentar um pouquinho, se é um intervalo um pouquinho maior. Como se tem todos o mesmo tamanho, ó, de 5 em 5, né? Eles terão mesmo... São proporcionais, tá? tá? Então, esse é o histograma. Ele passa despercebido, quem olhar um pouquinho rápido, e pode achar que ele é um gráfico de colunas normal, mas não. Eu tenho essa diferenciação aqui, eles estão... Então, esses gráficos justapostos, eles estão coladinhos aqui, né? Porque no que termina, entre o 20 e o 25, terminou o 25, já tem que iniciar o próximo, que é de 25 a 30. Certo? Então, alguns outros exemplos, né, de, de gráficos, né? polígonos de frequência, aqui os exemplos né, eu vejo que eu tenho o histograma e ainda as linhas no centro tá, pegando a média de cada informação Ó, observando o polígono de frequência podemos perceber que o ponto mais alto ocorre em 12,5 litros de gasolina e 78 veículos. O que, uh, o que indica que a quantidade abastecida com mais frequência no posto RBA é 12,5 litros em média. Tá, então a gente veja que não, por como é um intervalo de classe, então a gente faz a média nesses, nesses pontos. Então, sobre polígonos de frequência, então, uh, vamos representar por meio de um histograma. De um polígono de frequência, a distribuição de frequência apresentada pelos preços... Ah, tá, eu acho que aqui foi invertido, tá? Ah, não, é um outro exemplo. No hipermercado ALM. Então, tem uma distribuição de frequência, tá? De 2 a 4, 4 a 6, um intervalo de classe uh, de duas unidades. Né? Feita a distribuição da frequência. Aí, aqui temos outro exemplo, né? Veja que é feito o histograma é feito o histograma normal, e aí marcamos, ó, vamos, ele começa aqui no, no 1, e aí vai até o meio termo, entre 2 e 4, depois o 28, e assim por diante. Tá? E aí termina aqui zerando a nossa a reprodução dos gráficos, tá? do, do gráfico retornar aqui mais um pouquinho mais uma vez tá então esses são os principais tipos de gráfico que a gente dispõe e só eu queria comentar com vocês uh, além esses uh, gráficos fundamentais além deles a gente vê algo que surgiu e que é muito comum e muito utilizado em apresentações mais modernas mais dinâmicas se usar os infográficos ou seja Uh, representar através de formas, de figuras, desenhos, uh, porém uh, animados ou para representar e ilustrar essas quantidades. A gente vê bastante isso em revistas, agora com a internet, em apresentações a gente vê bastante. Então, só que a gente tem que saber adaptar bastante essas, esses modelos de infográfico. Eu posso depois deixar para vocês... Na sequência eu posso deixar para vocês alguns exemplos de infográfico e postar lá na nossa aula, tá? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, porque o infográfico é totalmente livre. O que deve ser observado sempre no infográfico é quando eu vou usar figuras, ou às vezes eu não uso polígonos, mas eu posso usar uh, desenhos que representam aquilo que eu estou aqui por exemplo no posto de combustível a questão do abastecimento eu poderia usar ao invés de barras eu poderia usar uma bomba de combustível com o comprimento daquilo que eu quero ilustrar, ou seja, isso torna muito mais interativo muito mais bonito para a gente poder dar um pouco mais de trabalho mas esteticamente é muito mais bonito eu super recomendo que vocês forem fazer um trabalho alguma coisa e quiserem expressar os dados ele vai chamar muito mais atenção acho que vocês sabem do que eu estou falando né Certo, pessoal? Então, assim, eu vou encerrar por aqui, tá? E aí vocês ficam abertos para qualquer dúvida, perguntas, enfim...